Cambista que vendia certificado falso no Rio aconselha jornalista a tomar a vacina. Não tomou por quê? Depois de negociar com a nossa equipe, o homem ainda dá uma recomendação. Se eu quiser mesmo, certo, eu o tomar vacina, entendeu? Tem que tomar vacina. Não tomou vacina por quê? Com câmera escondida, RJ1. Filmou vendedores oferecendo o comprovante para quem não tomou o imunizante. Quatro pessoas foram presas nesta sexta-feira, dia 21, na zona portuária. Mesmo flagrado cometendo um crime ao vender comprovantes de vacinação falsificados no Rio de Janeiro. Um cambista fez questão de aconselhar a equipe do RJTV a se imunizar contra a covid. Agora, se o senhor quiser mesmo, o certo é o senhor tomar a vacina, entendeu? Tem que tomar a vacina. Não tomou a vacina por quê? Questionou o homem, que oferecia o cartão na Quinta da Boa Vista, na Zona Norte, perto do Bioparque. Como mostrou a reportagem. Cartões de vacinação falsificados usados para acessar locais onde é necessário comprovar a vacinação. São vendidos por até R$ 200,00, em plena luz do dia no Rio. Os flagrantes do RJ1 aconteceram em pelo menos dois lugares na Uruguaiana e na Quinta da Boa Vista.